Então, galera, voltamos com mais um episódio de Days Gone aqui no canal, família O seguinte, se você já curtiu essa série, tá curtindo, tá achando da hora Se inscreva no canal, deixa teu like pra ajudar a gente aí, porque é muito importante E comenta aqui embaixo o que, que você tá achando da série aí, mano Bom galera, vamos ver se a gente acha uns itens aqui Pra gente beleza? poder... Poder ficar full aqui em questão de, de itens para sobrevivência, né, galera? Bom, deixa eu ver aqui o que, que, que eu encontro aqui, velho. Eu tô achando que eu vou encontrar... Tá com cara, hein? tá com cara aqui. O cara aqui que deve ter uma horda, velho. Cê é louco, cachorreiro. Tem alguma horda por aqui, sim. Vixi. Mano do céu. Nem vou ficar aqui, velho, hum? cara. Caramba, louco! Caramba, deve ter ordens. Com certeza, vamos ficar marcando aqui. Tentado pra poder... Cara, eu tinha encontrado aqui... Vou pegar esse galão de combustível aqui Ah, combustível Vou levar na minha moto mano. lá ah, cara. Vou lá pro proclamamento do Iron Mike falando dele. O Mike deve ter alguma missão pra gente fazer. Deixa o né? Bora. Cara, esse jogo tá muito da hora. Com a Rick e aí, Rick, você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick, sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é, nunca ouvi falar, mas deixa eu adivinhar, ruivo? Que? Ruivo? Não, eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra tingidas de vermelho, chamava atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos para nós, até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada, só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. Uh, o que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos para matar o cara. Pois é, mas cuidado, Dick. Cuidado é no meu segundo nome, Rick. Rick. Encontro o Red Riley. Demorou, né? Vai então. Encontra esse pacilão, Eu tô no máximo Deixa eu ver se minha moto tá precisando, né, velho Fazer algum reparo Não, 93% né? Tranquilo Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer Isso aqui tá uma zona de guerra oh, não, nem pensa nisso. O que tá acontecendo? O que tá é acontecendo? Não, acho que não. Pelo som. Não, acho que não. Pelo som, estão matando frenéticos. Né? Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Pra abastecer. Melhor do que nada. Lá no começo, lá. Preciso disso. Quer dizer, aqui. Beleza, Red. Onde você se viu? Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. <risos> Merda! Quase no fim. Preciso me mexer. Aparece aí! Eu sei que você não se mexeu! Hum? Eu tô vendo você... Já era, seu otário! Aqui não! Anda logo! Ok, o que é isso? Ok, isso, isso, bitucas de cigarro. Aê, curativo, muito bem-vindo. Deixa eu fabricar uns curativos, né, velho? Marcas de bota. Puta que pariu. Parecem o tipo de marcas que <favos> tocas. Alguém deixar ali eu. Remete! Agora é sua. Fazer o que né? Acabou. Infelizmente... Mais pegadas de bota. Isso, bota. por aqui. Deixa eu vir aqui. Você vai ser útil. Molotov. Caixa de madeira. Bom, Bom. Deixa eu ver o que tem aqui não tem nada. E mais pegadas. Oi. Jesus. Quando dá vontade, da vontade. Uh, ok. Vamos lá então. Será que vai vir alguém? Acho que não vai vir mais ninguém, né, velho? Acho já era. Saquei. Vamos lá! Estou voltando, preciso de cobertura Todo mundo aqui vai ser embaçado, né? Vou pegar esses De é ah, pequeno ah, Olha você. Onde é que você se escondeu, Red? Agora Ele eu te peguei! Que tá lugar. Eu preciso sair daqui! Ah, é, deixa eu ver o que tem aqui Boa, ótimo, ótimo, ótimo Aí Ah, o que, que eu tenho que procurar? Procure por Headline nos Uma zona de guerra. O que está acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Uh, não, acho que não. Pelo som estou matando o frenético. Cara. Não esquenta, eu vou achar o cara. Esquenta. 아니 Eu tô... That's Um monte de coisa aqui, filho. Repetidor. Cara lá em cima, hein? Tem gente vindo. Esse cara, velho? Tenho certeza que vou sabotar, né, filhão? Você acha que não? <risos> Essa lata velha aqui também vai sabotar. Já era! Eu com moto todo mundo aqui. Procure head cara, nos chalés. Procurar esse cara, daí a gente vai fazer a nossa thumbnail nele, né, mano? Deixa eu ver onde esse filha da pode estar. Ok. Eu acho que vai estar ali. Né? Preciso de munição. Nada. Caramba, mano. Onde é que esse cara vai estar, tá, velho? Pô, sacanagem. Nada. Deixa eu ver se ele não tá aqui. Vindo. Uh, fui atingido, fui atingido! Bem. Aqui não Aqui não vai estar Aqui onde eu já procurei Lá ele também não vai estar Aqui lá eu já entrei Cara, que filha da mãe, mano. Onde é que ele se escondeu, velho? Galera, eu vou ter que pular a parte aqui, mano. Até encontrar ele, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vi alguma coisa. Ele atirou em mim! Já é. Escute em nenhum desses barracos, é? Eu acho agora esse saco de vacilassauro aqui. Aqui não vai estar. Vamos ver se ele não vai estar aqui, né, velho? vem, Aparece. Preciso me esconder. Você, tá aqui, Você veio até aqui pra morrer? Ah! A gente fazia a Thumb, galera. Vamos lá novamente. Droppou né? um isso? deles aqui do meu lado, mano. Você é louco. Ouvi é? Tem gente vindo. Mata ah! ele, mata ele. Ai, ah, mas que belo. Mas que... Ah! Colou lá o ursão, pegou o cachorro, velho. Nossa, que deu. Deixa eu ver aqui. Aí, tô chegando aqui já. 5 comprida, galera. Fechou. Vamos entregar a bota aqui pra ela, né? Ei, aí, Rick. Eu peguei ele. Dico, que alívio. Ali se tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar ah, Beleza, ok. Eu vejo você depois, Rick. Uma zona de guerra. Beleza, galera. Eu colecionava sapatos e o meu marido colecionava... Então vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje, beleza? Se você curtiu o vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, beleza? Eu vou indo nessa, então se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, galera. Inclusive lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre tô postando tudo sobre o canal, sobre a página. Então se quiser trocar uma ideia comigo, falar alguma coisa, enfim. ver as publicações que eu tô... É, tô jogando que vai sair do canal aqui Fica ligado lá, mano Que lá eu sempre tô postando tudo, beleza? Eu vou indo nessa então, valeu, muito obrigado E até mais, fui!